É, meu povo, minha gente, meu amigo, minha amiga, é, hoje o que nós vamos passar é o seguinte. Isso daqui super acontece nos sapatos. Minha amiga sabe disso. E aí, é, como eu percebi que muita gente... É, que não tem a intenção de se profissionalizar entra e quer aprender alguma coisa gosta dos nossos vídeos é, eu resolvi fazer esse daqui muito mais para aquela pessoa que vai fazer em casa então presta atenção você que tem o sapatinho com esse defeito tá bom? nós vamos precisar do que? de um material sintético nesse caso o material sintético aqui é, tem uma cor muito parecida com o original. Se for preto é mais fácil ainda. Lógico, você não precisa de tudo isso aqui. Eu tenho aqui porque nós trabalhamos com esse material. Vai precisar de um pedaço de papel, uma caneta e uma tesoura. Então nós vamos começar aqui. É, vamos dar uma acelerada. Eu não vou falar mais nada a partir de agora. E só tossida e essa tossida agora que eu já pude. Agora eu posso continuar.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 Compartilhe nossos vídeos, envie seu elogio ou crítica, mas seja gentil, pois dá trabalho para fazer, dá trabalho, meu filho, corta para mim. Gente, então é isso. Agora vou ter que cuidar de fazer nos outros. Tem uma poçãozinha razoável aqui que você pode ver. Isso ah, eu acho que dá para você ver. O importante é que você entendeu o princípio da coisa, certo? Aí eu peço a você que, se você não é inscrito, se inscreva. Gente, quem já é inscrito, é, recomenda para alguém. Passa para alguém de repente, sei lá, aumenta a, mo a motivação para fazer outros vídeos. Uh, o pessoal que realmente não se contém tem que mandar aquelas mensagenzinhas tipo, Hater... É, eu sinto muito Mas o pessoal que reconhece o trabalho da gente Por favor, mande sugestões é, Tem dúvida, é, pergunte a quem já me mandou qualquer dúvida Que eu não tenha pelo menos tentado resolver Tentar ajudar Tem muita gente que, poxa, elogia Isso deixa a gente satisfeito tá? é, é isso aí, eu acho que é só isso Tchau, tchau, um abraço